Glórias ao bom Deus, estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma madrugada no reino, para a honra e glória do nosso Senhor. E já eu peço que a graça e a paz do nosso Senhor salvador Jesus Cristo esteja conosco. Opa! Foi tão comercial aqui sem querer, mas vamos lá. Que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite em nome de Jesus. Graças a Deus. Peço a você que pegue a sua Bíblia. Nós começamos nossa embaixada. Aliás, começamos nossa madrugada no reino. Pega sua Bíblia e abra. Em 1 Samuel capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos meditar aí. Nós vamos ler, na verdade, nove versículos. Talvez nós meditamos até mais alguns, mas vamos ler apenas nove versículos. Se você não tem uma, uma Bíblia, eu peço a você que basta você rolar a descrição do vídeo que você vai encontrar aí a, o texto Bíblico que nós vamos ler nessa noite. O texto Bíblico está aí na descrição do vídeo, caso você queira comprar com a gente a leitura da Palavra. Amém? Não deixe de deixar um comentário, uma sugestão, se você está gostando da live, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma sugestão para um tema, faça isso em nome de Jesus para você, você estar nos ajudando a cada vez fazer melhor para o reino de Deus. Amém? Deixe seu like, deixe sua sugestão, compartilhe. E se você consegue trazer o máximo de pessoas aí para estar conosco meditando a palavra. Você vai estar fazendo a obra do evangelista, porque você vai estar divulgando a palavra de Deus. Você vai estar ajudando a propagar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Então não deixe de deixar o like, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para a divulgação da palavra e também para que mais pessoas estejam conosco meditando na Palavra, amém? Abra sua Bíblia ou abra aí a descrição e acompanhe com a gente a leitura da Palavra em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 8, Glória a Deus. Antes de nós lermos a Palavra, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de livramento, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, porque mais um dia, Senhor Deus, o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, mais um dia estamos de pé na Tua presença, sentindo a Tua presença, desfrutando da Tua graça, Senhor. Pai querido, Pai amado, ainda que nós vivemos num mundo que não está fácil de viver, mas a Tua graça, Senhor Deus, nos basta, a Tua graça nos dá força, para prosseguir e caminharmos até o dia de encontrarmos com o Senhor, estarmos para sempre com o Senhor, para sempre, gozarmos da tua alegria, da tua paz, da tua glória para sempre. Enquanto isso, Senhor, continua nos dando graça, continua derramando o teu Espírito Santo sobre nós, nos revertindo da tua amadura espiritual, do teu poder, repreendendo todo o mal, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, Pai querido, Pai amado, joga por terra toda a enfermidade. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, paz, saúde. Pai querido, Pai Santo, e acima de tudo temor no seu santo nome, temor na tua santa palavra. Pai amado, Pai Santo, acampe teus anjos ao nosso redor, nos dando livramento, dando livramento aos nossos familiares, à nossa família. Pai querido, Pai amado, faça a tua vontade, faça o teu querer. Nos dê entendimento da tua palavra, Senhor. Nós temos uma promessa na tua palavra que o teu povo jamais será confundido. O Senhor diz no livro de Daniel que o seu povo não ficaria enganado. Então que a tua verdade, Senhor Deus, esteja sempre latente diante de nossos olhos para que possamos fazer a tua vontade de acordo com o teu querer, de acordo com a tua palavra. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus aleluia. 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo 1, a partir do versículo primeiro diz assim quando Samuel ficou idoso nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel o primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias eles foram líderes de Bezerba entretanto os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito, por isso todos os anciões, anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe, tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar em teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, ao qual exerça a justiça sobre nós. Como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão constituiu sobre nós. Aliás, no entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei ou qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahweh, invocou o nome de Deus, o Senhor, e orou ao Senhor. O Senhor Deus lhe respondeu em seguida, atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo, desde o dia em que libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonar-me e, prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam, contudo, solenemente, Lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do Rei que reinará sobre eles. Glória a Deus. Aleluia. É um texto que, se nós formos aqui meditar em tudo o que ele fala para nós, nesses nove versículos, nós precisaríamos ficar aqui a noite toda, nós precisaríamos ficar aqui a madrugada toda, quem dera se fosse possível, né? Porque maravilhoso é meditar na palavra de Deus. Porque é um texto muito profundo, onde Deus fala aqui coisas que, que não só nesse texto, mas vários textos da Bíblia, a Bíblia inteira ela se encaixa perfeitamente nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas dizem que muitas coisas não se encaixam nos nossos dias. Eu concordo em partes, mas tudo o que se diz em obedecer a Deus, ser fiel a Deus, tudo o que se diz em ser a temor ao Senhor, e fazer a tua vontade, todos os princípios que Deus estabeleceu desde o Éden, isso, isso é válido até os dias de hoje, isso não envelhece, isso não passa, porque Jesus disse que poderia passar céus e terra, mas as palavras sagradas, as suas palavras, ou seja, a palavra do próprio Deus, porque ele, era, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, como diz em João capítulo primeiro, que ele estava com Deus e ele era Deus, e ele era a própria palavra, então ele disse que poderia passar céus e terras, mas a tua palavra não há de passar, então os princípios de Deus, ele eles são imutáveis, desde o Éden e assim vai ser até os últimos dias desta terra, são imutáveis os princípios de Deus, e perceba que aqui, nós estamos diante de um povo, que eles estão indignados com uma coisa que está acontecendo em Israel que é perfeitamente aceitável. Eles chegaram diante de Samuel e disseram, olha Samuel, você já está idoso e você passou a liderança, o poder de ser juiz para os seus filhos, mas o problema é que seus filhos, assim como os filhos de Eli, eles não dizem isso nesse texto, mas a gente como... Que já está com intimidade com a Bíblia a gente sabe que os filhos de Eli fez a mesma coisa os filhos de Eli não estavam andando nos caminhos do Senhor E interessante que aqui eles falam assim olha, os seus filhos não estão andando mais em seus caminhos porque eles sabiam que Samuel desde o seu Deus da sua juventude, desde criança ele sempre andou nos caminhos do Senhor então quando ele disse que os seus filhos não andam mais nos seus caminhos, ele estava dizendo os seus filhos não fazem mais como você não andam mais no caminho do senhor, mas pelo contrário, eles aceitam suborno, eles perverteram a lei e o direito. Como poderemos ser liderados por, por, por seus filhos, por Joel e por Abias, se eles pervertem a lei e o direito, aceitam o suborno, ou seja, eles são corruptos, eles estão fazendo mais o que é certo diante dos olhos de Deus. Os anciões e as autoridades de Israel se reuniram e disseram tudo isso para Samuel. Nós precisamos de uma liderança mais forte, nós precisamos de um, lei, de um, de um, de um líder que, que nos proteja. É interessante que eles dizem assim, ó, ponderaram, ponderaram e lhe disse, olha, tu envelhecestes. Ou seja, eles deram honra a Samuel, porque eles, eles não estavam dizendo que era Samuel que não estava mais fazendo o que era possível fazer dentro de Israel. Quando eles disse, ele disseram para Samuel, assim, olha, você já está velho, como ele disse assim, olha, o que você pôde fazer, você fez até agora, mas daqui para frente você não consegue mais fazer. E os teus filhos insistem em não andar nos seus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei. Interessante, o que eles dizem aqui, é o que, que deixou Samuel irado e que deixou Deus também desgostoso com o povo, foi o que eles disseram nesse texto do capítulo 8, versículo 5 e 6. Eles disseram assim, no, no final do versículo 5, eles dizem assim, nós queremos um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor, meu Deus. Olha o que eles pediram para Samuel, nós queremos um rei que exerça a justiça sobre nós, assim como os reis que estão ao nosso redor, será que eles esqueceram de tudo que eles passaram e que ainda estavam passando nas nações circunvizinhas que não temiam a Deus, mas pelo contrário, oprimiam eles, como é que eles poderiam dizer que queriam um rei como as nações vizinhas, eles estavam querendo ser como as nações, eles estavam ter, querendo ser como os demais do mundo, que tem reis que exercem justiça sobre ele, e uma coisa eu vou dizer aqui com toda segurança, até hoje eu não conheço nenhum rei que exerceu justiça sobre o seu, seu reinado, uma perfeita justiça sobre o reinado, por mais Bom que seja um rei, por mais que esse rei tenha um coração justo e honesto, ele nunca poderá ser justo o suficiente sobre uma nação como o próprio Deus foi sobre Israel até aquele momento e sempre foi até os dias de hoje. Nós queremos um rei que exerça justiça sobre nós. Aleluia! O texto que nós lemos ontem, na live de ontem, onde Deus fala no livro de Jeremias, que ele não estava agradando mais a forma que o povo estava é, procedendo, porque o povo estava se agradando da sua glória, se agradando da sua riqueza, se agradando da sua... Mas ele estava dizendo, mas sou eu, o Senhor, que exerço justiça e juízo e misericórdia sobre a terra. Agora esse povo pede um rei que exerça justiça sobre eles. Não existe um homem sobre a face dessa terra que consiga exercer justiça perfeita sobre os seus liderados como o próprio Deus, por isso que a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, se eu não me engano o salmista diz, e tem muitas outras palavras, outras passagens que se referem a isso, que feliz é a nação cujo Deus, o Senhor é o rei, o Senhor é o governante, o Senhor é verdadeiramente o Senhor daquela nação, feliz é a nação cujo Deus, Deus é o Senhor, versículo 6 diz que essa expressão constitui sobre nós um rei que exerça justiça sobre nós, causou profundo desgosto no coração de Samuel. Então ele invocou o nome do Senhor e o Senhor é, antes de, de, de, de Samuel expressar a sua, a sua tristeza por aquilo que ele escutou diante do povo, Deus já disse para ele, Samuel, atende que esse povo quer. É. Eu vejo aqui Deus como se ele estivesse fazendo assim, olha, dê corda para esse povo se enforcar, deixe eles quebrar a cara. O interessante é que foi isso que aconteceu desde esse ponto até os dias de Jesus, esse povo só quebrou a cara porque eles não queriam ser reinado por Deus, eles queriam ser reinados por homens Resumindo a história aqui para não ficar muito longo, esse povo que deveria ter só Deus como rei, eu não, nem vou entrar no resto do, do texto aqui para não ficar muito longo, vamos resumir aqui a história, mas esse povo que era para ter Deus como rei e agora quis ter um homem como um rei, aleluia, só encontrou desgosto, só encontrou problemas desse ponto até a vinda do verdadeiro rei, que foi Jesus, se você ler do livro de Samuel até o dia que esse povo ficou cativo na Babilônia cativo pelos ciros cativo e foi, e foi ficando cativo pelos os demais povos até o dia que eles ficaram cativos por Roma, até o dia de Jesus morrer na cruz que trouxe a verdadeira liberdade, eles só sofreram na mão dos homens que os lideraram, porque esse povo que não deveria ter rei nenhum, terreno, agora quis um rei, e Deus disse para Samuel, dê eles um rei, e o primeiro rei de Israel foi um fiasco, o segundo rei de Israel que foi Davi, Começou muito bem, mas depois ele começou a fazer besteira também, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele era sempre um homem que se arrependia dos seus pecados, mas mesmo assim não era perfeito, teve os seus erros, depois veio Salomão, um homem muito sábio, começou bem, mas depois desandou tudo. E depois de Salomão para frente, quando Salomão morre, vem o seu filho. Aí que piora mais a situação, porque agora o povo que não deveria ter nenhum rei humano, agora tem dois. O povo é dividido. Aleluia. E dali para lá, só foi tragédia. Só foi guerra. E agora esse povo que lutava contra as nações ao seu redor, Agora, não lutava só contra as nações ao seu redor, lutava também entre si, porque foram guerras, eram guerra contra irmãos, depois foram guerra contra de pai contra filho, guerra de, de, de é, filho querendo tomar o trono do pai é, e e aquela confusão toda por causa de poder, porque o poder também corrompe o homem, porque o poder vem regado do dinheiro que é a raiz de todo mal, o amor é o dinheiro que é a raiz de todo mal, e a gente percebe que esse povo que não deveria ter nenhum rei, quando começa a ter rei, terreno, só foi tragédia atrás de tragédia, só foi problema atrás de problema, e trazendo para os nossos dias de hoje, imagina que maravilha seria se hoje, até os nossos dias, nós não tivéssemos nenhum governante humano sobre nós, a não ser o próprio Deus. Imagina que maravilha que seria se a gente tivesse um líder que ouvia primeiro Deus e depois falasse com seu povo. Como Samuel fez, como muitos homens de Deus fez, como muitos profetas fizeram. Interessante que nem os sacerdotes conseguiram fazer isso, foram poucos os sacerdotes que realmente andaram segundo as vontades de Deus, foram poucos. Então nem eclesiasticamente nem politicamente, nenhum homem teve competência suficiente para liderar um povo sobre essa terra e ser justo, e fazer com esse povo que pediu exercer justiça e juízo. E dirá misericórdia. Aleluia. Nossos dias de hoje a gente percebe isso. As últimas eleições que nós tivemos, foi aquela briga. O país ficou dividido, principalmente aqui no Brasil o país ficou dividido. O povo queria um da esquerda, o outro queria o da direita. O problema é que nenhum homem, nenhum outro tem competência suficiente para trazer justiça, juízo, misericórdia sobre essa terra, não ser o próprio Deus. Por isso que a palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e eu creio que os filhos de Deus, não só os filhos de Deus, mas também toda a criação está guardando aquilo que está escrito em uma das cartas de Paulo, que eu não me lembro agora, se foi em Efésios, que Paulo diz que a natureza geme, a criação inteira geme. Pelo seu Redentor, pelo grande dia da volta do justo, da volta do rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que vai trazer verdadeira justiça, paz e misericórdia sobre esta terra. Um dia em que nós vamos sair desta maldição aqui de sermos reinados, governados por homens, e seremos governados somente pelo Senhor, somente por Deus, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Percebe que Deus diz assim: olha, atende que esse povo quer. Portanto, não é ele, não é você que eles rejeitam, eles rejeitaram a mim. Deus falou isso com Samuel. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim como rei. Eles não querem que eu reine sobre eles. Aleluia. Interessante que eu sempre digo isso, que Deus não, nunca gostou de nada forçado. Quando o povo aqui pede um rei, não quer, não quer mais Deus como um rei, não quer Deus mais como um monarca o um soberano sobre eles. Deus diz, tudo bem, Samuel, faz o que eles querem tudo o que tem feito comigo desde e, e Deus ainda dá um, faz um desabafo no capítulo, 1 versículo 8 ainda diz assim, tudo o que tem feito comigo desde o dia em que eu os libertei e fui subir do Egito até este momento abandonaram-me prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo agora portanto atende o que eles preteiam, contudo isso aqui também é muito importante. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. O que, é que Deus estava dizendo aqui? Fala para ele, Samuel, que esse rei não vai ser como eu, que não vai exigir nada material deles. Esse rei esse povo vai ter que sustentar ele, ele vai ter regalias. Esse rei, ele terá regalias que vai ser pesada nas costas do povo. Isso acontece até os dias de hoje. Pesquisa na internet quanto que ganha um deputado, quanto que ganha um presidente, quanto que ganha até mesmo um vereador, as pessoas que governam sobre o povo. Aleluia. Muitos deles ganham em um mês aquilo que um trabalhador precisaria trabalhar dez anos. Deus diz para eles: eles querem um rei, eles querem que os homens governem eles. Tudo bem, mas lembre a eles que isso vai ser pesado para eles. E isso é pesado para nós até os dias de hoje. O salário de um deputado hoje dá para alimentar. Dezenas de famílias. Salário de um único homem. Isso só o salário. Fora o que, as regalias que eles também têm. Se você continuar lendo o texto aqui. Você vai perceber. Se você continuar lendo aqui o, o capítulo 8. O restante desse capítulo 8. E também o capítulo 9, se eu não me engano. Você vai ver. O que que Samuel vai dizer para o povo. Que ele, esse rei vai ter de regalia sobre eles Essas regalias. Essas eu não estou achando aqui a palavra correta, mas esses privilégios que este rei vai ter, vai ser pesado sobre o povo, essa cobrança de impostos e muitas coisas que vai ser pesada nas costas do povo, é como que se Deus estivesse dizendo assim, se eu continuar governando, esse povo não vai ter essa carga sobre eles, é por isso que Jesus, quando ele vem, ele diz assim: Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve. Jesus é um rei diferente, o fardo dele é leve. Aleluia. Ele não nos pede nada material em troca, a não ser o coração, a não ser a obediência. Ele diz: Eu não quero mais sacrifício e misericórdia. Aleluia. Medita nessa palavra. Imagina se nós vivêssemos sem nenhum governante humano sobre nós e tivéssemos somente Deus, o Senhor, governando sobre nós. Perceba que muitas coisas que Deus fazia no passado, Ele não faz nos dias de hoje porque Ele não quis forçar o homem ele deixou o homem fazer o que ele quis. Porque uma coisa dura é quando Deus deixa o homem fazer o que ele quer. O homem enrola corda no próprio pescoço. Tem várias passagens que Deus diz assim, olha, tudo bem, faça o que vocês quiserem fazer. Mas só não me culpem depois. Deus, disse, e Deus diz isso depois nos textos mais na frente. Fale para ele, Samuel que esse rei vai ser pesado nas costas deles, mas depois não me culpe, não diga que eu não avisei, aleluia, a mesma coisa acontece nos dias de hoje, as pessoas escolhem líderes errados, depois se arrependem, mas é tarde demais, aleluia, é como eu sempre digo, o nosso socorro, ele não vem de Brasília, ele não vem de nenhum monarca, nem vem de nenhum homem dessa terra. Nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Eu não vejo a hora do dia de acabar com toda essa, essa bagunça que está neste mundo e Deus reconstituir todas as coisas, fazer tudo novo, novos céus, nova terra uma nova liderança sobre nós, que não será humana, mas será o próprio rei dos reis e senhor dos senhores, aí nós viveremos sim a perfeita justiça, perfeito juízo, a perfeita paz, a perfeita misericórdia, porque nós teremos, aí sim nós teremos um governante, um rei, um soberano sobre nós, justo e misericordioso, amém? Glórias a Deus Aleluia Que Deus nos dê sabedoria Para continuar vivendo Nessa terra ainda Sobre a autoridade Desses homens Corruptos Mas Almejando o dia Em que estaremos Sobre a autoridade A governança e o reinado De somente um o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Nós meditamos na palavra, Senhor. É muito profundo essa palavra, Pai. Quem dera nós nos dias de hoje, se nós fôssemos reinados, fôssemos liderados e tivéssemos somente o Senhor como Rei, como soberano, como ministrador, como juiz, como líder. Oh Deus, que maravilha seria, Pai. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não chega o grande dia do Senhor, o Senhor verá reinar com cetro de ferro sobre as nações, até esse dia acontecer, Senhor Deus, nos dê graça, nos dê paz, nos dê força, nos dê misericórdia os delivramentos, Senhor Deus, deste mundo que jaz no maligno, oh Deus, poupa-nos, oh Deus, das mãos sanguinárias dos homens, poupe nos oh Deus, das mentes maquiavélicas, Senhor Deus, desses líderes que estão constituídos sobre nós, mas antes deles, Senhor Deus, nós temos o Senhor como rei, nós temos o Senhor como o nosso soberano, Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos dê paz, nos dê graça, nos dê força e sabedoria para continuar neste mundo. Aleluia. Tendo livramento de todos os lados, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Pai querido, Pai Santo. O oh, Deus, eu não consegui falar, Senhor Deus, na minha pouca sabedoria, ministra no nosso coração, Senhor Deus, esta palavra quão bom seria se nós tivéssemos somente o Senhor como rei, o oh, Pai Santo, repreenda todo mal nos livramentos de graça, e muito obrigado por este momento, Pai querido, de podermos meditar na tua palavra, no nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai. E aquele que crê, diga, escreva aí no chat, amém, em nome de Jesus, Glórias a Deus. Aleluia. Escreva aí, amém. Graças a Deus. Deixe seu comentário aí é, para nos ajudar. Deixe sua, sua sugestão, sua crítica. Peça aí um, um novo tempo para a nossa live de amanhã. Deixe um like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe para que mais pessoas estejam conosco na madrugada e no reino, amém, no mais eu peço que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas e até amanhã para a honra e glória do nosso Senhor, amém, seja abençoado com esta palavra a gente espera amanhã às 23h56 em nome de Jesus na nossa madrugada e no reino, até mais, até amanhã, fica na paz Glória a Deus. Aleluia.